Nossa cidade de Maringá, outros, talvez, de outros municípios mais longe, né? Vieram aqui hoje também prestigiar. Alguns nós mandamos convite, até por companheirismo, longe de Maringá, acabaram aparecendo aqui, né? Como nosso amigo Giovanni Araújo, né? Giovanni de tantos anos, né? Aí o campeão dos rodeios, né? Desse Brasil afora. Mas quero agradecer de coração a todos vocês. Nós tivemos aí uma campanha bonita, né? Uma campanha propositivo, uma campanha do bem, uma campanha de trabalho Uma campanha que o resultado não foi aquilo que todos esperavam Que nós esperávamos Mas a vida é assim, né? Acho que nós temos que aceitar aí uh, os destinos de Deus E ao mesmo tempo nós temos que purificarmos nosso coração, nossa mente O que foi, foi, o que aconteceu, aconteceu Nós não podemos ficar aí Eu encontro alguns companheiros, nós temos companheiros nossos tristes até hoje até em depressão, puxa, olha, aí eu tenho falado: olha, vamos purificar nosso, nosso coração, a bênção de Deus, e com isso que foi, foi, e vamos bola para frente agora. Aí, nesse agradecimento eu quero fazer aqui, que tem nossa linha de frente, todos os nossos amigos, nossos familiares, todos os nossos pessoal, de coração agradecer a Londrina Maringá. Nós vamos estar juntos na linha de frente com vocês, com, com todos trabalhando. E vocês tenham um companheiro de vocês, uma pessoa que sempre estará à disposição de vocês, uma pessoa que sempre está convivendo com vocês. Nós vamos estar aí à disposição de cada um de vocês. Eu queria aqui hoje o objetivo desse café. Tantos me chamaram para tomar um café. Hoje vamos tomar um café. O que já está vendo aí. Ah, vamos tomar um café. Eu pensei mas, pô, então vamos organizar um café, já convidamos todos aí que estão chamando e já fazemos aí uma conta organização. Então pessoal, o meu nome, o nome da minha esposa Maria Luz, da minha família, né? Obrigado de coração a todos aqueles que esteve conosco nessa aqui, Mas obrigado mesmo, sem citar nome aqui, nome ali, né? E nós vamos estar juntos aí trabalhando que está junto trabalhando, e nesse objetivo de trabalhar para a nossa Marigá, para a nossa região, agradecer, como já falei, o ministro, um papel fundamental para nós estarmos aqui no governo, estarmos novamente no governo. A todos, muito obrigado, muito obrigado. Vamos fazer uma reuniãozinha nós vamos deixar aí quem quiser falar um para falar, nós vamos ter aqui. É...